Dá licença que nós vai passar, bebê. Hoje eu vou te patrocinar, mulher. Ha! Hoje você não me escapa, bebê. E vem! Me desprezou, me magoou, chutou o meu. Coração, Agora corre atrás Mas não terá o meu perdão E eu tô sofrendo, eu tô Eu tô sofrendo sim Por causa dessa bandida Que não quis saber de mim Eu tô sofrendo, eu tô Eu tô sofrendo sim Por causa dessa bandida Que não quis saber de mim Mas vocês o numera acertar E ganhar alguns milhões Pra essa bandida vir atrás Procurar ostentação E eu tô sofrendo, eu tô eu tô sofrendo sim, por causa dessa bandida que não quis saber de mim Eu tô sofrendo, eu tô, eu tô sofrendo sim Só não quero essa bandida gastando o meu faz-me rir E a Roche vem, e vem no meu passinho Agora que eu tô rico eu também tô gostosinho Eu tô sofrendo, eu tô, eu tô sofrendo sim Agora vai namorar bom que sobra mais mulher pra mim eu te falei, novinha, é? o nosso nível é outro, bebê Agora nós tá de arte, nós tem Lamborghini eu vou te encher de chandô essa noite, mulher Me desprezou, me maduou, chutou o meu coração Agora corre atrás, nós não terá o meu perdão Eu tô sofrendo, eu tô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 Hoje eu vou bancar você, mulher Dá licença que nós vamos passar, bebê ha! E vem, e vem